Bom dia a todos, é, é, um, é um prazer encontrar os senhores e senhoras O primeiro briefing do ano. né? Estamos tendo um debate, se no ano passado foram cinco ou seis, é, mas estávamos já com saudades do, dos jornalistas e da nossa plateia no, no, no YouTube. É, o briefing de hoje é, será sobre os preparativos do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, para a celebração do Bicentenário da Independência do Brasil. Eu digo os, os briefings, do, do, do, os preparativos do Itamaraty, o embaixador Prata vai, vai explicar daqui a pouco, é, não se trata dos preparativos gerais para o, o, o Bicentenário. O Itamaraty tem a sua missão mais relacionada à interface com o exterior. Né? Então, a, a gente não vai falar de todos os preparativos que estão sendo feitos pelo governo, pelo Estado, em suas várias... É, é, vamos falar sobre a, a nossa tarefa, que é a interlocução com o exterior, a difusão é, é, dessa celebração, a partilha dessa celebração com as nações amigas. É, então, o embaixador Jorge Prata e o embaixador Gonçalo Mourão, Jorge Prata, Gonçalo Mourão, são os coordenadores do GT, grupo de trabalho criado aqui no, no Itamaraty, para dar a nossa contribuição para, para, para o bicentenário, o embaixador Prata vai dar uma visão geral do que o Itamaraty está fazendo, inclusive como a nossa contribuição no grupo interministerial, que está encarregado da, da, da celebração como um todo, vai falar dos eventos que já foram executados, dos, dos que serão organizados pelo Itamaraty e do, da nossa preparação para a fase atual, que são os 200 dias para os 200 anos, né, que já estamos dentro dela. E o embaixador Gonçalo Mourão, co-coordenador do nosso grupo de trabalho aqui do Itamaraty, vai falar sobre a, a, a parte de simpósios, mesas redondas, atividades acadêmicas que o Itamaraty organiza, em geral, em parceria com instituições brasileiras ou com embaixadas estrangeiras, é, o lado, digamos assim, mais conceitual e, e, e do, desse trabalho. A, a embaixadora Márcia Loureiro ali na ponta, é presidente da Fundação Alexandre de Guzmão, que é a instituição de pesquisa e estudos e vinculada ao Itamaraty. A FUNAG tem feito um programa de publicação de obras no âmbito da coleção Brasil 200 anos, em geral livros que... Alguns são inéditos, alguns são trabalhos novos, outros são obras que estavam esgotadas ou de muito difícil acesso, né, sempre dentro dessa perspectiva de tornar a nossa memória histórica, em particular, na área de Relações Internacionais e de Diplomacia, acessível. E a embaixadora Paula Alves de Souza, e é a diretora, aqui à minha esquerda, é diretora do Departamento Cultural, e é responsável pelas ações que estão sendo implementadas pela nossa rede de postos no exterior. Né? Embaixadas, consulados, missões junto a, junto a organismos internacionais, é, todas foram orientadas, sob a coordenação da embaixadora Paula, a priorizar, esse ano, no contexto do programa de trabalho desse ano, a, a celebração do Bicentenário da Independência. Então, é, é, para não, não prolongar muito, sempre dando aquele espírito que as, as, as intervenções iniciais serão concisas, sintéticas, é, e para dar, deixar o máximo de tempo possível as perguntas que vocês possam podem ter. Passo a palavra primeiro para o embaixador Jorge Prata. Boa tarde. É sempre bom lembrar que o Itamaraty faz parte de um grupo interministerial encarregado de cuidar dos eventos comemorativos do Bicentenário da Independência. E desse grupo fazem parte outras, outros órgãos, outros ministérios, defesa, casa civil, educação, educação, Itamarati, obviamente, e o grupo é presidido pela Secretaria de Cultura. Esqueci alguém? E a Secretaria de Comunicação. A, Secretaria de Comunicação é? a embaixadora Paula vem participando dessas reuniões há bastante tempo, e eu, agora, a partir do momento que assumi a coordenação do grupo de trabalho, comecei a participar também dessas reuniões. O objetivo dessas reuniões é simplesmente coordenar as ações dos diversos órgãos, não é? é, enfim, fazer com que nós tenhamos até o momento eventos comuns, mas evitar que haja repetição e que a gente se assegure que é, as ideias principais da comemoração do Bicentenário sejam seguidas. Importante que os senhores saibam que, como nós vemos a comemoração do Bicentenário, não é só... É, comemorar o que aconteceu há 200 anos atrás, mas também celebrar o país que nós nos tornamos hoje. Isso é muito importante. O Itamaraty, obviamente, está concentrando as suas atividades na área diplomática e de relações internacionais. E o Itamaraty se deu conta, em meados do segundo semestre do ano passado, precisava coordenar as diferentes áreas que estavam cuidando uh, de diferentes temas relacionados à celebração do Bicentenário, e, com isso, decidiu-se pela criação desse grupo de trabalho. Eu brinco dizendo que Itamaraty está dando tanta importância ao tema que resolveu ter dois coordenadores, o embaixador Gonçalo Mourão e eu. Tratamos de áreas diferentes, como disse uh, o embaixador Aquiles. Uh, o embaixador Mourão está cuidando mais da área acadêmica, da área de publicações, e eu estou mais com a área cultural, a área de relações públicas e de contato com vocês da imprensa. O Itamaraty tem, há bastante tempo já, ou desde o ano passado, e depois a embaixadora Paula pode se alongar sobre isso, vem já executando ações no exterior para comemorar o bicentenário. Tá? Mas decidiu-se agora também que a gente ia envolver o corpo diplomático estrangeiro acreditado aqui, de maneira que já no contexto da comemoração dos 200 dias para os 200 anos, uh, o, o, o, o Ministro de Estado está convidando o corpo diplomático amanhã para fazer um anúncio das nossas atividades e para convidar as embaixadas a estabelecerem parcerias com a gente. Tá? É, por outro lado, nós também estamos iniciando contatos com o lado português. Tá? Há, há um interesse muito grande do lado português em, em ter iniciativas em conjunto conosco, e em breve nós deveremos ter mais informações sobre isso, mas esses contatos estão se iniciando agora, e, infelizmente, ainda não tem nenhum pormenor para vocês. Por último... Eu queria também informar que está em processo de criação uma página na internet que vai sistematizar todas as informações sobre o que o Itamaraty já fez, está fazendo e fará no contexto das comemorações do bicentenário o que significa que não só. O público em geral, mas vocês da imprensa e mesmo os nossos postos no exterior com muita facilidade para saber tudo que está sendo feito em todos os lugares do mundo e aqui em Brasília também. Basicamente, é isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Obrigado, embaixador Jorge. É, só um, um pequeno comentário. Algumas embaixadas estrangeiras já estão é, é, trabalhando né, para oferecendo essa parceria conosco é, é, é bacana que a gente tenha uma, uma festa e que tenha convidados né que os convidados venham essa festa que são só nós então tem outros países que também tão felizes com, com a celebração do dos 200, 200 anos de independência do Brasil embaixada de Portugal muito ativa embaixador Luiz Faro embaixada da Áustria também muito muito animada embaixador Stefan Scholz. ontem mesmo teve um concerto lá no museu Cultura, com é, um tema de, de celebração, homenagem a, a, ao aniversário do falecimento de Stefan Zweig, grande escritor austríaco, que foi colocado pela Embaixada da Áustria no âmbito da, da, da, do, do bicentenário. Então, é, esse tipo de parceria é muito simpático e, e vamos continuar com ele. É, por favor, embaixador Gonçalo Mourão. Obrigado, embaixador. Boa tarde a todos. Como disse uh, o embaixador Aquiles, eu estou encarregado da coordenação no que diz respeito.. Eu estou encarregado da coordenação no que diz respeito às uh, atividades acadêmicas e publicações. O Itamaraty, uh, sobre esse aspecto, uh, pretende realizar uh, com instituições brasileiras. E com embaixadas estrangeiras, como já foi dito aqui, uma quantidade de simpósios é, e mesas redondas sobre o tema do bicentenário. Sempre, naturalmente, do ponto de vista das relações internacionais do Brasil, no âmbito dessas celebrações. Nós é, talvez iniciemos com um grande, é, um grande simpósio é, em parceria com o Instituto Histórico Brasileiro. Resgatando uma parceria histórica, me desculpem a repetição, pois vem já desde o primeiro centenário da independência, quando o Itamaraty, junto com o Instituto Histórico, realizou o primeiro Congresso Internacional de História da América. Nós, então, estamos em contato com o Instituto Histórico para tentarmos fazer também um outro grande simpósio internacional sobre a independência e o momento da independência não só do ponto de vista nosso, brasileiro, como também do ponto de vista dos países em torno de nós isso é uma, apenas um exemplo de algumas outras mesas redondas que nós pretendemos preparar também em, acordo, em comum acordo com outras instituições e com outras embaixadas estrangeiras sobretudo, talvez, as embaixadas latino-americanas aqui em Brasília também nós estamos preparando também é, é, com o auxílio e com a, a, a, a participação prioritária e primordial da Fundação Alexandre de Guzmão, é, uma grande exposição temática sobre o percurso da diplomacia brasileira a partir do, do grande acervo cultural, documental, histórico que nós temos no Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro. Essa exposição seria realizada aqui mas eu passaria a palavra à embaixadora Márcia Loreiro para entrar em maiores detalhes sobre isso. Da mesma maneira, também através da Funag, nós estamos já já, já foi dado início à publicação da importante coleção bicentenário Brasil 200 anos, uma série também de obras a respeito das quais a embaixadora vai falar. Nós estamos também instruindo as nossas embaixadas no exterior, como já referiu o embaixador Aquiles, a procurar realizar em toda parte que for possível e com a coordenação e com a cooperação das entidades locais que se interessarem, palestras e conferências sobre o Bicentenário do Brasil como uma maneira de angariar interesse internacional também sobre esse evento que para nós é de uma importância relevante. Isso é mais ou menos o que nós temos em vista, e eu gostaria então, se o embaixador me permitir, passar a palavra à embaixadora Márcia Loureiro para detalhar um pouco mais as atividades da FUNAG com relação a isso. Muito obrigada a todos, boa tarde, obrigada em particular, muito brevemente, para quem não está familiarizado. Não. A FUNAG ela é uma fundação da administração indireta, é, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores e que tem a atribuição de realizar estudos, pesquisas e outras atividades pedagógicas nas áreas de história diplomática e relações internacionais. A FUNAG, então, completou 50 anos no ano passado e ela tem como missão democratizar o acesso ao, ao conhecimento e, e contribuir para a formação de uma opinião pública sensível às questões da convivência internacional. Ah, no que diz respeito, então, às atividades do, do Bicentenário, a, a FUNAG criou, já em 2018, uma coleção, mencionada pelo pelo embaixador Aquiles pelo embaixador Gonçalo, que se chama Coleção Bicentenário Brasil 200 anos. Ela tem tanto obras inéditas, obras novas, quanto obras antigas eh, que estão esgotadas ou são de difícil acesso, só se encontram em sebos e, e coisas assim. Já foram publicados 18 títulos, num total de 32 volumes. É uma coleção já bastante robusta. E o foco não é apenas o momento da independência, mas sim a, o Brasil independente, os 200 anos do Brasil independente. Outras obras estão sendo preparadas é, e serão publicadas ao longo, ao longo deste ano, inclusive em parceria com o Instituto Camões de Portugal e com a Comissão do Bicentenário da Câmara dos Deputados. Ótimas parcerias que nós estamos desenvolvendo e eu até aproveito para agradecer a, essas, a esses parceiros. Ah, um aspecto que eu gostaria de enfatizar, eu acho importante, é que as obras da coleção Bicentenário ficam disponíveis na biblioteca digital da FUNAG, que pode ser acessada no portal gov.br FUNAG, e, como todas as publicações da, da Fundação, elas podem ser baixadas gratuitamente, inclusive em um formato... Que é compatível com esses softwares de leitura ah, para pessoas que têm deficiência visual. Então, isso é mais um esforço da, da Fundação de ampliar o, o acesso não é, às obras que a gente publica. Nesse mesmo portal, as obras impressas eh, podem ser adquiridas, compradas, na loja virtual da FUNAG, por meio da ferramenta Pague Tesouro. Até aproveito para mostrar o mais recente dos livros, que saiu hoje da gráfica, na realidade. É uma reedição da Vida do Visconde do Uruguai, do José Antônio Soares de Souza. É, é apenas o exemplo mais recente do que está disponível, tanto na biblioteca virtual, gratuitamente, quanto na loja, para ser comprado. As obras da, da coleção também tão, tem, vem, vão sendo doadas. né? Nós doamos a bibliotecas, instituições de pesquisa, de ensino, a representações diplomáticas, etc. Bom, é, ainda falando sobre publicações, além da, da, da coleção Bicentenário, é, o Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, o IPRE, que é um dos braços de pesquisa da FUNAG, é, planeja publicar uma edição especial do seu periódico. O periódico do IPRE se chama Cadernos de Política Exterior. E a ideia, então, é fazer uma edição especial eh, com ensaios de diferentes autores sobre tópicos importantes e ideias-força ah, que marcaram a política externa do Brasil nos últimos 200 anos e quais são os seus significados e possíveis eh, desdobramentos para o futuro. Ah, então, em paralelo às publicações, e como já antecipado, a FUNAG planeja montar também essa exposição. É uma exposição que vai ter imagens da história diplomática brasileira, com base no acervo valioso uh, que nós temos lá no Palácio Tamaraty do Rio de Janeiro. Lá nós temos, como vocês sabem, esse complexo, composto pela biblioteca, mapoteca, arquivo e museu. Então, essa exposição nós pretendemos montá-la aqui, no Palácio em, em Brasília, mas pretendemos que ela tenha também formato virtual, para que ela possa ser visitada, conhecida, por pessoas que moram em outras outras localidades e até mesmo no, no exterior. não é? Em resumo, com a exposição, com a coleção Bicentenário e com essa edição comemorativa, a FUNAG se soma à programação do, do Itamaraty e eu posso dizer que a nossa equipe está trabalhando com muito empenho e espera poder oferecer produtos de qualidade aos pesquisadores, aos estudantes e a todos aqueles que tiverem interesse nessas áreas de história diplomática e de relações internacionais. É, eu tenho aqui comigo, eu trouxe a Rafaela, Rafaela, se podia, por gentileza, se levantar a Rafaela é da minha equipe, lá na FUNAG, e ela trouxe consigo a relação completa das obras já publicadas na coleção Bicentenário, caso alguém tenha interesse em conhecer o conjunto da coleção. Muito obrigada. É, muito obrigado, embaixadora Márcia. É, antes de dar a palavra para a embaixadora Paula, que vai falar sobre a nossa programação no, no exterior, é, eu só queria acrescentar uma... Coisinhas inspirado pelo que o embaixador Gonçalo disse. É, por que, que nós do Itamaraty é, somos tão obcecados com a história? né é, Às vezes a gente se coloca no, no, no, no, no papel, até quase involuntariamente, de, de, de, de sublinhar esses pontos da, da história do Brasil, desses últimos 200 anos, muito porque a história a história do Brasil, a construção brasileira, a construção das fronteiras do Brasil, veio muito pela diplomacia. né é, veio, tanto o reconhecimento da independência, quanto a delimitação das fronteiras, com o trabalho do Barão do Rio Branco e de outros. Então, nós temos muito assim, orgulho desse, desse patrimônio, que vem de várias gerações, e vontade de compartilhar, como disse a embaixadora é, é, Márcia, de tornar, tornar o conhecimento histórico, tornar o que é publicado sobre isso acessível a todos os estudantes de história, estudantes de relações internacionais, pessoas curiosas, é, então tudo isso, o objetivo é que tanto as publicações quanto a exposição, isso, isso é um pouco o anúncio que está sendo feito hoje aqui para, para a mídia brasileira e amanhã vai ser reiterado para o corpo diplomático em Brasília, o anúncio da exposição de imagens da história diplomática brasileira, que está muito, em larga medida guardado no escritório regional do Rio de Janeiro, no antigo Palácio Tamarati que fica no centro do Rio. E eu queria acrescentar um, um, um anúncio aqui, é, que está sendo conduzido, sob a chefia da embaixadora Márcia Amaro, nova diretora do ERE Rio, desde o final do ano passado, um grande trabalho de reforma do de todo o, o, o Palácio Itamaraty e anexos, que fica lá no centro do Rio, próximo à central do Brasil, Lá está o escritório do Barão do Rio Branco, está a, a, a sala dele, está a, coleção, a mapoteca, está a coleção. E, de, e, pelo que me contou a embaixadora Márcia Amaro, são duas Márcias, né? tem a Márcia Loureiro, é, que está aqui conosco na FUNAG, e a Márcia Amaro, que está lá no, dirigindo o Rio, é, o Palácio Tamaraty. Desde os anos 30, que não era feita uma reforma abrangente. Então, com o patrocínio de parceiros da, da, de Itaipu, da... da da, do BNDES de outros que virão, é, vai ser empreendido um trabalho de levantamento, restauração, é, é, preparação para um uso mais ativo, inclusive como parceria do Itamaraty com o esforço de revitalização do centro do, do Rio de Janeiro. Tudo isso colocamos um pouco como recuperação da nossa história e celebração do, do Bicentenário. Eu queria, o um último ponto, antes de passar a palavra a Paula, é, enfatizar também, o embaixador Gonçalo me lembrou, o papel das nossas parcerias aqui em Brasília. É, é muito importante a cooperação do Congresso Nacional, da Comissão de Relações Exteriores do Senado com a senadora Cátia Abreu, da Comissão de Relações Exteriores de Defesa da Câmara, atualmente com o deputado Aécio Neves, não sei quando é que vai ser renovado, é, mas certamente virá um outro parceiro os tribunais superiores, os órgãos de controle, a toda, aqui na, na, na esplanada, há toda uma quantidade de, de, de instituições que estão é, é, se debruçando sobre esse percurso de 200 anos e é, é, pensando sobre como chegamos aqui, é, como chegamos a esse, esse país democrático, esse país é, é, inclusivo, que nós estamos construindo e queremos construir. Mas... Vou passar agora a palavra para a Paula para falar da nossa programação no exterior. Muito obrigada, Embaixador Aquiles. É, boa tarde a todas, a todos. Ah, eu vou buscar fazer exemplo do que fez minha colega Márcia, contextualizar um pouco nossas ações, ah, ah, explicando para vocês do que, do que se trata o Departamento Cultural e Educacional, ah, que faz este ano 60 anos, Uh, e, nosso, e nossas atribuições são a difusão da cultura brasileira e da língua portuguesa na variante brasileira, além da cooperação educacional uh, barra mobilidade uh, acadêmica. É, e é exatamente nesse contexto de difusão da cultura que nós fazemos a difusão das manifestações uh, culturais brasileiras, das nossas indústrias culturais. Então, falamos aqui de design, literatura, gastronomia, música erudita, popular, audiovisual, artes cênicas, enfim, artes visuais, um mundo infindável e tão rico que a gente conhece tão bem da, da nossa cultura brasileira. É, nós fazemos isso, então, há décadas, mas, particularmente é, é, por conta do bicentenário e para festejar e celebrar essa data tão importante, os nossos postos no exterior, como bem salientou o embaixador Aquiles, então, a gente está falando das nossas embaixadas, das nossas missões, dos nossos é, consulados no exterior, foram, então, instruídos pela Secretaria de Estado a que celebrassem, então, nas suas manifestações culturais, Uh, o Bicentenário da Independência. Uh, então, na realidade, já em 2021, uh, nós já tivemos uh, cerca de 20 atividades culturais realizadas no exterior por conta do Bicentenário, uh, e não deixa de ser um número bastante expressivo, dado o fato de que ainda vários países viviam, uh, e como vivem ainda, as restrições causadas pela pandemia, Uh, e temos hoje, vislumbramos um cenário uh, realmente impressionante de ações que nós vamos desenvolver no exterior, e aí explico, são ações desenvolvidas pelas nossas embaixadas, é, com ou, na realidade, elas são uh, elas são apoiadas financeiramente pelo Departamento Cultural Educacional, que é o chefio, com base em critérios uh, muito claros já, enfim... E, e, e, digamos, e rígidos, não é, há que, há que se buscar, atingir algo nessas ações culturais que desenvolvemos no exterior, sobretudo quando se trata do bicentenário da independência. Mas de qualquer maneira vale citar nesse momento é, o que, que se planeja. É, na realidade, claro que todas as nossas ações no exterior, como de qualquer órgão federal, elas são feitas com base no ano orçamentário. Então, o que nós pedimos aos postos que dessem as nossas, as nossas missões do exterior, que nos mandassem até o dia 10 de fevereiro as suas propostas de de atividades no exterior, que estão sendo uh, analisadas por nós nesse momento. Serão prontamente, já a nossa análise é feita e em análise imediatamente, a gente já analisado e cabendo dentro daqueles critérios específicos, já aprovadas e nós já enviamos os recursos em seguida para a realização uh, do evento. Mas, para orientá-los, é, se nós tivemos então essas 20 atividades no exterior, vale a pena mencionar que a gente atingiu ali o que nós estimamos um público de 15 mil pessoas. Ah, para este ano, o que nós temos hoje estimado, é, até o momento, como eu disse, as propostas chegaram, nós estamos analisando e contabilizando, nós temos hoje 380, 386 propostas de atividades especificamente alusivas ao Bicentenário, é, são de, oito, cento, de 103 postos no exterior, de 84 países ah, com os quais a gente tem, então, ah, relações ah, diplomáticas, ou que temos embaixadas. É, Estou, enfim, aqui à disposição de vocês para responder qualquer pergunta, mas já desde, desde já que nós prevemos aqui a participação de mais 300 artistas, sejam eles brasileiros ou internacionais, o que nós focamos aqui seguramente é sempre em qualquer, o que seja repertório e conteúdo cultural brasileiro, e que a gente buscará atingir claro que são estimativas, nesse momento, em 22, cerca de 500 mil pessoas, e aí não falo nem mesmo da imprensa nem mesmo daquilo que pode ser um público virtual. Obrigada. Se eu pudesse acrescentar um ponto, embaixadora. De forma a... Desculpe. É de forma a engajar, entusiasmar ainda mais a participação do corpo diplomático em eventos que estão sendo feitos pelo Itamaraty, ou par... estabelecimento de parceria em novos eventos, o Departamento Cultural, junto com o grupo de trabalho, está organizando um concerto de música brasileira, cujo programa vai se iniciar com uma peça de Dom Pedro I e depois faz um, um percurso pelo panorama da música erudita brasileira uh, e para os, os embaixadores e membros de missões diplomáticas aqui em Brasília. Sim, exatamente e, e o concerto é, é, vai, vai vai ser vai ser executado pela Orquestra Filarmônica de Goiás. Que naturalmente, desde já agradecemos a, a, enfim, a, a, a Secretaria de Cultura de, de Goiás por, por dividir esse momento tão importante conosco aqui no Palácio Itamaraty. Obrigado, Paula. A Paula é uma grande entusiasta filarmônica de Goiás, que virou uma. É verdade, é uma, é uma instituição belíssima e pouco conhecida. Nós vamos ajudar a torná-la mais conhecida, inclusive internacionalmente. E tem programa de, de, inclusive, de lançamento de CDs, não é, Paula? Com, com, com compositores é, é, brasileiros, final do século XVIII, começo do século XIX, houve vários compositores brasileiros, um deles, nosso imperador, Dom Pedro I. Né? É, é, eu estava falando aqui um pouco da obsessão do Itamaraty com a história, eu creio que é, é, esse, esse vídeo no YouTube será visto, sobretudo, por pessoas que gostam de história. né? Então, a gente pode sempre compartilhar... É, é, é, é, Algum, algum comentário. Antes de abrir para perguntas, só dizer a história do Brasil, a independência do Brasil, a, a defender a soberania nacional, entregar 200 anos depois um, um, um país unido, né? é, não foi obra só de diplomatas, evidentemente. É, teve um momento em que foi necessário, inclusive no começo, quando estava nosso Dom Pedro I, foi necessário combater, né? defender a, a, a, a, a todo um trabalho de debate histórico, sobre como exatamente cada geração revê a história da nossa independência e da nossa é, é, é, soberania do nosso desenvolvimento. O, o, um historiador, que por coincidência é um diplomata, publicou recentemente, não pela FUNAG, por uma editora privada, um livro chamado, enfim, brincando com o lema Independência ou Morte, de Dom Pedro I, o livro chama-se Independência e Morte, justamente para falar dos combates que houve em 1822, 23, 24, para assegurar que o Brasil fosse um, um país soberano. Um jovem diplomata chamado Hélio Franchini, que está voltando para trabalhar conosco é, é, e possivelmente será, é, é, dará alguma contribuição para o, o, as comemorações do Bicentenário. Bora, um pouco isso que nós tínhamos para partilhar com, com, com vocês e agora abro para perguntas. Alguma questão? Por favor, identificar-se antes é, é, a, a si mesmo, a órgão que, que representa. Está aberto. Se não há perguntas, vamos encerrar. Não há, não há problema. É, é, é sinal de que o briefing foi extremamente sucinto é, e claro. É, repassando apenas os grandes anúncios aqui, a exposição audiovisual que eu acho que vai ser um, um, um belíssimo, uma belíssima contribuição para a nossa celebração no 7 de setembro, vai estar aqui no Palácio e também vai estar disponível na internet, com, com a, documentos relativos à a, a, a independência do Brasil e às etapas do, do, da fixação do nosso território, enfim, a todo, e divulgação de todo o nosso acervo do ERE-Rio. A renovação do Palácio Tamaraty, a parceria com as embaixadas estrangeiras, é, e a, a, a nossa programação no exterior que já está correndo desde o ano do passado ano, desde o ano passado, né? Era isso e, e agradeço a atenção de todos e até a próxima conferência de imprensa. Muito obrigado.